oi tudo bem o vídeo dessa semana vai vir direto de gramado olha que chato eu tô meio que de férias esperando aqui para ir para o congresso brasileiro de cirurgia plástica que vai ser em florianópolis eu resolvi dar uma pausa aqui em gramado com a família e eu recebi no facebook uma dúvida de uma paciente perguntando o que é hidrolipo e eu resolvi fazer isso para esclarecer o termo hidrolipo, ele significa hidratação, que é de hidro, e lipo de gordura. Então, teoricamente, seria apenas a hidratação da gordura. É utilizado por muitos médicos, que eu considero de forma errada, por causa do termo em si, que eu acabei de explicar, como sendo uma lipoaspiração realizada em consultório, realizado com, em regime ambulatorial com anestesia local. A hidrolipo... O termo mais utilizado é hidrolipoclasia, que é a quebra da gordura por meio da hidratação, e a hidrolipoclasia lipoaspirativa, lipoaspira que seria outra possibilidade. É, então, a gente utiliza o termo hidrolipo para se referir àquela quebra de gordura e hidrolipoclasia realizada por meio de hidratação da gordura, a gente infiltra soro fisiológico e faz a quebra dessa gordura por meio de um aparelho de ultrassom. Isso seria a utilização correta para o termo de hidrolipoclasia. Toda vez que a gente introduz cânula e aspira essa gordura, a gente chama isso de lipoaspiração. Então, não confunda lipoaspiração com hidrolipo, com lipo light, com mini lipo. São vários termos que a gente vê utilizando para dizer que fez em consultório, mas tudo isso é lipoaspiração. Se você fez um agente anestésico para não sentir dor, mas depois você introduziu uma cânula e aspirou essa gordura, isso é Lipoaspiração. Então, hidrolipo, se for a hidrolipoclasia por si só, é só essa infiltração de soro e quebra da gordura por meio do aparelho de ultrassom e o próprio organismo absorve essa gordura. Se for hidrolipoclasia aspirativa, você vai ter que introduzir uma cânula para aspirar essa gordura e aí a gente chama isso de lipoaspiração. Tá já? Espero ter esclarecido sua dúvida. Até mais.